Salve meu povo! Beleza? Foi um pouco aqui na correria aqui gravando mais vídeos pra vocês, mais uma dica pra vocês aqui E hoje a dica vai ser como você pode fazer um domínio varanda rápido aqui num pique bem diferenciado Que você acha que pode ter muito sucesso se você fizer direitinho, beleza? O domínio varanda rápido sempre vai ser um domínio de risco porque é muito fácil o um cara ruxar meio e pescar você Um cara dar pezinho varanda e pescar você, então você tem que saber a hora de fazer e você tem que saber que você pode morrer Você pode correr riscos, beleza galera? Então o domínio é o seguinte galera, a gente vai precisar de... Uma smoke e duas flashes, só. Como que vai ser feito, galera? A primeira coisa um cara aqui, por exemplo, o WP, ele vai vir e vai smokear a rápida aqui, né? A caixa gorda ali, né? É super simples essa smoke, normalmente a galera ela faz ali de trás, mas eu prefiro fazer daqui. Eu só para aqui, mais ou menos aqui, mira aqui, ó. E tá com jump throw já era, vai cair na caixa gorda, beleza? Vamos supor que é o que eu quero, que eu vou fazer o domínio, tá, galera? A segunda, as, as duas flechas que você vai precisar, né, que o seu parceiro vai precisar, são essas aqui, galera, Ele vai tacar essas duas aqui na varanda pra cegar o ser que está vindo aqui querer pescar a varanda rápido. Então, enquanto o, AW, o AWP vai fazer o seguinte, ó, o AWP nasceu, vem aqui rapidão, taca e já dá cover pro parceiro. O outro já vai vir aqui, ó, não vai esperar muito não, velho. Ele já vai vir aqui, vai tacar uma e já vai vir e tacou a outra, beleza? O terceiro cara, ou o primeiro cara, o cara que for fazer a jogada, o que, que ele vai ter que fazer, galera? Eu vou tacar a smoke aqui só pra ela durar mais tempo. Você taca a smoke, beleza. Aí você vai vir aqui, ó. Você vai vir correndo aqui. Eu, se fosse eu, eu tacava uma smoke aqui embaixo, tá vendo? Ó? Eu vinha pulando, sempre se movimentando e eu tacaria uma smoke ali embaixo e uma flecha no meio. Mas aí vai de cada um. E eu vim aqui, galera. Eu subiria na gorda aqui, ó, tá vendo? E por dentro da smoke eu saía pra direita aqui, ó. Tá vendo, ó? Por quê, galera? O cara que fica aqui de ADP cravado, ele vai esperar que você passe por aqui. Se você faz o um pick pelo outro lado, pelo lado invertido aqui, ele não vai esperar. Então você vê a ponta da arma dele primeiro que você, que, que ele no caso, né? Então você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu smoker a gorda aqui. É, ficou meio bosta, mas dá pra fazer. Então por que, que você aqui embaixo? Porque, pô, pro cara que tá embaixo aqui não vê eu fazendo isso. Então tá uma smoke aqui, ó. Eu venho aqui, subo na gorda. E faça o pique invertido. Você pode vir tanto por aqui ó, e fazer o pique por aqui. Ou por trás aqui mesmo e fazer o pique por aqui. Então esse é o domínio rápido varanda. É um domínio muito bom. E é uma pescada. Né? Não deixa de ser uma pescada. Então lembrando galera. Você vai precisar da smoke gorda. O, o cara que for fazer o, o, o domínio varanda. Claro que ele não pode estar com respawn aqui para B2. né Ele tem que estar com respawn aqui. Entre essa área. Para poder fazer ali o domínio. E o cara que normalmente marca fundo. É o cara que vai atacar as duas flechas. Phelps, essa flash vai servir de alguma coisa? Não vai cegar o cara, não vai impedir o cara... Você não vai matar o cara cego, mas ele vai dar uma atrasada, entendeu? Ele vai ficar cego, ele não vai entender mais ou menos o que está acontecendo. Então você fazendo... isso, Por exemplo, às vezes ele pode vir as... vai vir as flash e ele vai falar Pô, tá vindo a varanda rápido, eu vou lá buscar ele, porque ele tá vindo, eu tô respaldo, eu tô pezinho varando aqui, vou pegar o cara. E aí que o cara vai lá e se posiciona. E você pega ele é, brisando ali, né? Então, é só fazer essa movimentação aqui, galera. Eu vou desbocar aqui de novo. Você vem até a caixa gorda do jeito que você quiser. O jeito que você achar mais safe. Você vai subir na gorda. E você vai abrir invertido, beleza? Ó, abriu por aqui. Pegou o cara, já era. Peguei a primeira kill, o a varanda. Tranquilo. Aí, depois daqui pra frente, você, você tem que combinar com o seu time, né? Se vocês vão fazer uma monotove ali em cima. Se vocês vão fazer uma monotove na escada. E aí, já é... Outras coisas né Outras táticas Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo Falou pra vocês